Pessoal, território vivo da atenção primária, estamos aqui hoje para fazer uma pergunta é, para vocês, para a gente refletir um pouco sobre o que é atenção primária. Você já parou para pensar por que, que a gente fala tanto que é importante ter uma equipe para cada território? Quando a gente vai olhar para a história, a gente vê que uma, alguns marcos, por exemplo, como o Relatório Dalson, é, que a gente teve aí focado para organizar um território de guerra, para atender mais perto as pessoas estavam precisando. É, há uma ata também, a conferência importante que marcou aí os princípios da atenção primária. Hoje em dia a gente vê muita gente falando de atenção primária, é, não só no sistema público, mas também no sistema privado, né, no complementar ao SUS. E de que, que a gente está falando afinal? O que, que é atenção primária? A primeira coisa que a gente quer trazer para vocês hoje aqui no canal é que atenção primária é proximidade, é território, é vínculo com, da equipe com o usuário, com o morador daquela região ou aonde a pessoa resolveu ali ser atendida com a família. O que a gente tem visto muito são equipes é, nos municípios a gente tem a estratégia de saúde da família e aí a gente vê equipes que a gente chama de equipe mínima aí, né, que é médico, enfermeiro, é, agente comunitário, auxiliar de dentista, dentistas, técnicos de enfermagem e alguns outros profissionais. Além dessa equipe também a gente pode contar... É, também os agentes comunitários, importantíssimos. Além dessa equipe, também a gente pode contar com o NASF, o Núcleo de Apoio à Atenção Básica, né, que a gente chama hoje, que são algumas especialidades, como por exemplo, alguns profissionais é, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, algumas profissões de equipe multiprofissional que vão agregar essa equipe. Mas Monique, quantos profissionais tem que ter na equipe? Vai depender muito do modelo que o município vai implantar. Assim também, é, no sistema privado, a gente encontra uma variação de equipes. né Quando a gente olha na atenção primária, né, a questão ideológica, que a gente defende, que a gente fala muito aqui no canal, que é importante ter uma equipe de referência e por que a atenção primária é tão importante, a gente está falando aí de um parâmetro de equipe para essa população também. E na PNAB, ela, a Política Nacional de Atenção Básica, ela vai falar desse parâmetro, desse quantitativo, Né, a gente sabe que alguns sistemas aí, é, em outros países, esses parâmetros não são tão claros, ou alguns outros países, por exemplo, Cuba, é... Tem uma quantidade menor de pessoas por equipe também. A gente vê é, NHS, é, Inglaterra, vários outros sistemas que têm um parâmetro diferenciado. E alguns países não têm esse parâmetro muito claro. Então, como é que a gente pensa em organizar um sistema de saúde voltado para a atenção primária? Né? Quantas equipes eu vou precisar? É, qual o foco que essa equipe vai dar? Se a gente pensar que a maior parte da população, a gente tem um mapa mundial aqui atrás, e a gente está passando aí né, por transição demográfica, Transição epidemiológica, né, um perfil nutricional, uma transição tecnológica também. E essa população toda que a gente está vendo aqui atrás, representada pelo mapa Mundi, ela tem passado por transformações. Mas independente do país que a gente vai estudar, ou que a gente que, né, que o, alguém mora, né, que a gente mora, é importante que a atenção primária ela vai ser sempre a base desse sistema ela vai ser a principal porta de entrada, por quê? Porque como diz a literatura, 80% das questões de saúde elas se apresentam de forma que podem ser resolvidas na atenção primária, podem ser resolvidas por essa equipe que eu comentei anteriormente que é uma equipe multiprofissional competente para estar tá atendendo esse público e essas, essas questões que aparecem de saúde né, as principais morbidades, principais Quais doenças que aparecem? E apenas aí uma média de 20% precisaria de um especialista, né? De um cardiologista, um neuro, ou mesmo um profissional da equipe multiespecialista em alguma coisa mais é, importante, ou especial, é, é, é A gente costuma dizer assim, o olhar do especialista, ele é treinado para aquelas questões que aparecem de forma diferente, específicas. Questões que precisam de maior mais estudo, tanto que as pessoas, né? Os profissionais, eles têm que, aí, que buscar um conhecimento especializado diferenciado e e a gente não pode colocar essa população, 80% da população, na mão desses especialistas porque eles precisam treinar, precisam treinar o, o olhar para aquela doença especializada, naquela condição de saúde, eles precisam olhar a questão técnica também, treinar aquilo, né? E ficar bem refinado. É por isso que a gente fala que é importante a população ter primeiro acesso à atenção primária. Porque os profissionais de atenção primária eles estão qualificados para fazer esse atendimento, para estar tá atendendo 80%. 80% das demandas da população, e essa população de uma maneira geral, né, como a gente vê aqui, pode ser nas Américas, né, como também em outros continentes. O perfil e o atendimento, ele vai ser parecido quando a gente fala de 80% pode ser atendido pela atenção primária e 20% por especialidades, aí a gente vê os um centros de especialidades, os hospitais de, de referência, né, hospitais de excelência também, com algumas questões mais complexas né, de tecnologia mais complexa porque atenção primária a gente sabe também que é complexidade é território, é o dia a dia das pessoas, é de, são de fato profissionais que precisam compreender não só a questão biológica mas também ter uma compreensão biopsicossocial compreender né, muitas vezes a pessoa está com a pressão alta por uma questão ou outra de família ou a questão do trabalho e isso tudo a gente consegue estar tá absorvendo e apoiando na atenção primária. Assim também como pequenas urgências, pequenas, é, alguns procedimentos, algumas unidades, elas, elas também elas têm ofertando, né, que a gente chama de carteira de serviços. Inclusive, a gente fez essa discussão há pouco tempo. E é importante observar no município que você mora é, atenção primária do SUS, qual é a cobertura, né, se ela tem aí uma cobertura no seu bairro, se a sua unidade de saúde ela é estratégia ou da família ou é tradicional. Entender melhor esse modelo para você poder usar melhor o sistema. Como a gente pode estar falando também, no sistema privado, como é que a gente, a gente tem visto muito o que? Clínicas populares surgindo, é, alguns hospitais, algumas é, instituições privadas estão é, também trazendo a discussão da atenção primária. E por quê? Por que a gente tem visto tantas clínicas? Porque é importante para a população compreensão de que a, a, os profissionais da atenção primária eles tanto conseguem agregar essas demandas da população, como também é uma qualidade de atendimento e um custo menor, né? A gente olhar aí para a complexidade de atendimento da atenção primária e olhar para a complexidade de um hospital, não é todo mundo que vai precisar de uma ressonância, não é todo mundo que vai precisar de uma tomografia então a gente precisa colocar é, o serviço né, o ponto de apoio certo para a pessoa certa a gente trabalha também até a questão da segurança desse atendimento, da que a gente fala de segurança do paciente hoje na atenção primária que é uma coisa que a gente já discute há muito tempo, você colocar uma pessoa exposta a uma tecnologia que ela não precisa, isso é um problema, a gente precisa discutir também essa prevenção quaternária a gente não precisa colocar uma pessoa no hospital que ela não precisa estar lá ela pode ser atendida em um serviço ou outro esse serviço de atenção primária que pode ser uma estratégia da família uma unidade tradicional é importante a gente conseguir perceber que a pessoa tem que estar no lugar certo na hora certa né com a tecnologia correta né a técnica ou o cuidado correto para melhor resultado e melhor reabilitação ou promoção da saúde para cada indivíduo então hoje a gente falou um pouquinho aqui no território vivo da atenção primária o que é essa atenção primária como que no sistema de saúde ela vai estar presente nessa rede a atenção primária ela é um ponto central da rede se a gente pensasse aí que todos esses países né ou se a gente pensar mesmo no Brasil se a gente tivesse 100% de atenção primária tivesse acesso com qualidade nós estaríamos muito melhor de dados, né, de, é, indicadores sociais, indicadores de saúde, porque a gente sabe que a condição de saúde ela também é influenciada pela segurança, pela educação, pelo transporte, né, por renda. E o setor de saúde ele não vai dar conta disso sozinho, mas ele sim ele acaba é, recebendo essas demandas e a gente precisa ir trabalhar de uma maneira interprofissional também muita coisa para um vídeo, a gente no próximo fala um pouquinho mais, mas pensa sobre isso para a gente refletir hoje o que é atenção primária e o que não é atenção primária. A atenção primária é vínculo, é proximidade com uma equipe que te conhece, que te acompanha e que vai estar tá ali qualificada para te atender. E de certa forma, e com certeza, ela também sabe qual é o serviço ideal, a tecnologia ideal Ideal, e se precisa te encaminhar ou não para um especialista, porque essa é a base, essa é a importância, é o nosso papel de filtro, de filtrar de fato, é, é tanto é, resolver as demandas como também encaminhar de maneira responsável. Então, na próxima vez que você ouvir falar que atenção primária, atenção primária, o que, que é isso, você vai lembrar. É um ponto de apoio ali da rede de serviços que ele consegue acolher 80% das demandas da população, e se esse serviço estiver preparado, qualificado, os profissionais apoiados pela gestão, ele vai sim conseguir resolver muitos problemas e ter um número de encaminhamento para especialidade muito menor, que é um indicador de qualidade. E você, você conhece a unidade de saúde perto da sua casa? Você tem acesso a algum serviço de atenção primária, seja ele público ou privado? Como é que é essa experiência? Vamos conversar um pouquinho mais disso no próximo vídeo? Queria agradecer a atenção de vocês, mais uma vez, Monique Padilha, do Território Vivo da Atenção Primária, aqui direto de São Paulo, com esse mapa mundi aqui atrás, para a gente refletir um pouquinho do papel da atenção primária nos sistemas de saúde, não só do Brasil, mas como outros países também. Mesmo a gente não falando a mesma língua, mas a atenção primária é uma só. É vínculo, é proximidade e qualidade de atendimento. Tchau, pessoal!